Vai, vamos que estuprar ele, vai, estuprar ele. Teu estuprar teu ele. vai estupra ele, vai, IP estupra ele, vai, estupra, vai, estupra, ah, que gostoso! Faz assim, o rato, é mais legal, é mais fácil, aperta o, o botão do Windows e Q, pra abrir a barra de pesquisa, faz que ele serve, aí e clica nele, vai... E o serviço. Pô, é. oh, dá marcha bonitinho, peguei o EP do Pelps, botei lá connect, o EP do Pelps. ipv 4 se deu connect, espaço, uma EP. Tem. Ah, dá pra segurar. Eu coloquei. Eu coloquei mil. Aí, Felps, me dá um beijo. Vem cá, não me mata, não me prende. Só me dá um beijo. Ah, eu, eu tenho... também quero beijo. Eu tenho fetiche, beijo. fetiche sexual Cadê por um policiais. Fetiche, né, não, não me bate, bem. seu safado! Tem fetiche? Acabou, otário. Perdeu, perdeu, perdeu. perdeu. Bolinha na sua cara, Sexo. bolinha na sua cara, bolinha, bolinha, bolinha, bolinha, rentai, rentai. Não, Felps, eu te amo. É não! Nossa! Nossa! Um, um boneco de palhaço <risos> Fala de mim aí, então! Falo, falo, falo, Felps lindo! Ô, peraí, por que serve esse negócio de bola, jogar longe e tal? pra, é pra falar indicar, a de é, é indicar né? e fica tirando pra cima, tá ligado? Que indica aí onde, onde você tá pros seus companheiros parceiros E a bomba do, do, do, do ladrão, que faz? Smoke Grenade, no caso, ah, pra... ó, você não vai nem usar, porque você vai preso, Marques, preso, preso, e caralho Não, não vou não O que faz é a bomba do, do ladrão? Uh, ela basicamente é pra você perder o jogo, ó, ver bota... E aí? Belbit, <risos> oh! por favor. Eu sou uma parede, não sou um ser humano. Sou uma parede. Tá vendo as bolinhas? Tem que ver as bolinhas em tudo quanto é lugar. Ah, meu querido filho, Alguém foi pra prisão e não fui eu e nem o Belbit. Meu Deus! Foca é essa música então. Não. Não. Não. Tá legal assistir aí, velho. Ah, é ah, eu Muito E só Eu sou o então. meu Deus, eu não de <risos> <risos> Chega! Ele, Ele colocou a prisão. Ninguém me responde essa merda! O que, que foi, Damiani? O que, que foi, velho? Que fala, Damiani! Damiani, fala. Te amo, Damiani. Pode falar. E aí, Marcos, beleza? Como é que também tá acontecendo Também não tá aqui? conectando aqui. Olé. Vai, não! Eu sou o cameraman! Eu sou o cameraman! Para! sou o cameraman! Tô só olhando! Tô só olhando! Vai! Não tá conectando aqui também, não! Cara, cara, é um imbecil, não respeito o do trabalho dos outros, é foda, né? Por que sempre eu sou policial? Cansei já. Por que, Marques? O destino é que você é homem da lei. Destino é o jogo que eu vou lançar amanhã. Destino ah, é a música do céu, eu, eu só tinha jogar. Verdade, você destinos, gosta, destinos, né? destinos. Tô a cair, destinos, destinos. Vai.